Boa noite a todas e a todos. É, ontem foi o dia das trabalhadoras domésticas, como nós estamos vivendo aí dias muito inconstantes, e para celebrar esse dia com gratidão, quero falar aqui delas. Dia 27 de abril, valorizando o trabalho e garantindo os direitos dessas incansáveis trabalhadoras, Nenhum direito a menos, é, neste momento, inclusive, de isolamento social. Parabéns a todas as domésticas, são mais de 80 anos de luta por direitos que foram ampliados com a PEC da doméstica no governo Dilma Rousseff, em 2013. Pode passar. A luta é por valorização e reconhecimento. O Brasil possui 6 milhões de de doméstica atualmente 11% das famílias brasileiras conta com esse ser, com esse serviço delas. Porém a pesquisa de 2018 é, mostra que apenas 28% 28,6% das domésticas exerciam a atividade com registro das, na carteira em carteira. Bom, é, durante a pandemia nós estamos aqui também é que nenhum direito deve ser... Porque, infelizmente, nós estamos vendo isso sendo desrespeitado pelos patrões. Tem aqui uma matéria da Carta Capital. 39% dos patrões, infelizmente, dispensaram as diaristas sem manter o pagamento, como disse a pesquisa que nós falamos ali. Pode passar, por favor. São José dos Campos... Pode e deve fazer mais pelas medidas sociais e econômicas para a população. Está aqui o nosso post, combate à crise em São José, em crise, como disse o nosso líder Wagner o prefeito Felício gastou milhões em obras desnecessárias, como, como aqui é da questão da ponte estaiada, 2 milhões e mil, e nenhum investimento em cesta básica. A Câmara aprovou a semana passada um requerimento pelos 21 vereadores e também nenhum auxílio emergência. Né? Então, é zero na questão social. Pode passar. Nós defendemos a vida. O PT de São José apresenta aqui as propostas. A construção de um hospital campanha exclusivo para os atendimentos ao coronavírus. E mais um adendo aqui que eu depois que eu fiz a live com o prefeito de Araraquara, também deve ser construído e ter vagas para os profissionais de saúde. Lá tem quatro UTIs, né? como também lá tem um espaço para os funcionários da saúde, um hotel. Eu acho que aqui a gente podia propor o público e privado, porque todos os números da prefeituras da UTI é público e privado, mas que o público e privado, porque muitas enfermeiras nossas trabalham na rede municipal terceirizada e também nas, nas outras empresas. A compra e distribuição de kits de higienização para as comunidades vulneráveis por meio do programa da Estratégia Saúde da Família. O retorno da distribuição da cesta de forma direta ou através das entidades de proteção social, cestas básicas às famílias que mais precisam. A suspensão do IPTU para as pessoas físicas, microempresas, empresas afetadas pela pandemia durante o período em que durar a, qu a quarentena. Pode passar. No dia 17, aqui a aprovação por unanimidade desta casa. Esta casa já fez a blanquete dos valores aí em, em relação ao repasse, portanto, que seja direcionado à compra da cesta básica. Sem aula, o transporte, colet transporte vive uma redução. E aqui quero também... É momento de se pensar que já foram muito beneficiadas com o aumento da passagem mais cara que São Paulo. Pode passar. É um vídeo. A recomendação a gente sempre repete aqui é para que as pessoas fiquem em casa, mas tem gente que não tem essa opção, precisa sair para trabalhar. É, em São José dos Campos, quem está nessa situação, depende do transporte público, anda preocupado. É que a prefeitura reduziu a frota e os ônibus estão ficando bem cheios. Logo cedo, fila para embarcar no terminal central de São José dos Campos. Normalmente de manhã o movimento aqui é intenso, mas como tem a recomendação de evitar aglomerações por causa do novo coronavírus, os passageiros estão ainda mais incomodados. A gente toma todos os cuidados, álcool em gel, máscara, né? Mas não adianta a gente se cuidar, sendo que a, as empresas de ônibus não colaboram, né? Eles reduzem as frotas, né? Então os ônibus vivem cheios, tanto sentido centro-bairro quanto bairro-centro. Com a orientação para as pessoas ficarem em casa, a prefeitura decidiu que a frota do público passaria a circular todos os dias com o horário de sábado. Urbanova sempre foi lotado, agora então está bem pior. Todo mundo junto, não tem como evitar o espaço porque eles pedem. A maioria não usa máscara. No terminal Campos de São José, mais reclamação. O Fábio mandou esse vídeo para a gente logo cedo, dizendo que estava indignado com a situação. A Michele também não está nada satisfeita por precisar pegar um ônibus com tanta gente dentro. Não é de hoje que as pessoas estão reclamando. O Adriano, por exemplo, fez esse vídeo na semana passada. É da linha que liga o Campo dos Alemães ao Novo Horizonte. E o Raul registrou essa aglomeração dentro do ônibus que passa pela Praça Afonso Pena. Lotação recorrente também no trajeto entre Eugênio de Melo e Galo Branco. Desde o dia 25 de março, os ônibus aqui em São José dos Campos estão circulando com horário reduzido. Hoje, segunda-feira, véspera de feriado, muitos passageiros foram surpreendidos porque o horário está sendo de feriado. Isso quer dizer com uma frota ainda menor na rua. A Karina entende que a decisão foi tomada por causa da pandemia, mas ela pede que a prefeitura reveja a medida, pelo menos no horário de pico. Porque para quem depende do transporte público e precisa sair de casa... Fica realmente complicado. A gente entende que nem todo mundo está indo trabalhar, mas pelo menos no horário de pico, né? Poderia ajudar bastante. É, para a gente poder chegar mais cedo em casa, não correr risco. E a Tatiane disse ainda que não consegue nem reclamar com a prefeitura dessa situação. Eu ligo, ligo, fica... ninguém atende, cai naquele negócio que é gravado. Já tentei, fiquei mais de uma hora esperando para ser atendida, não consegui. Baixei o aplicativo também para tentar fazer a reclamação, não consegui. E aí não tem como parar de trabalhar, a gente precisa. A gente fica meio de mãos atadas. Bom, eu quero aqui ler... É, eu tenho... Todos os dias eu recebo foto de trabalhadoras é, no ônibus lotado. Aliás, eu pedi para fazer esse registro, porque eu vou fazer uma denúncia na Justiça... Falando da situação e dos riscos que as pessoas estão tomando. Então, eu tenho, todos os dias eu recebo um vídeo, uma foto de trabalhadoras que estão no ônibus lotado. Mas eu quero aqui reforçar. Conclua, vereadora. Já concluindo, os direitos que foram conquistados na PEC das domésticas: 44 horas semanais, salário família, seguro-desemprego, adicional noturno, hora extra que é difícil, mas está na lei, multa por dispensa sem justa causa e o fundo de garantia por tempo de serviço. Todos esses direitos que foram conquistados, mas nós sabemos, como vocês viram pela pesquisa, 30% delas, infelizmente, não têm registro em carteira. Mas é fundamental que mesmo nesse período de pandemia, que exista a solidariedade, que elas continuem recebendo e ficando em casa.